E yeah, aí gamers, tranquilos? Hoje eu estou gravando mais um vídeo pra vocês. E hoje, galera, eu vou tá. Eu vou estar tá jogando aqui com o Victor, que é o meu retardado de estimação. Fala alguma coisa. <risos> é, eu sou o retardado de estimação dele. Ele é um ela. retardado de estimação, mas ele é um retardado de estimação inteligente, ele sabe falar. Eu não tem o carro, é uma cavadeira, bicho, em paz. Ah, mas esse cara, velho, ele não deixa a gente Mano, paga. o meu carro é melhor, não tem nem o que tu falar, mano. Sai daqui, cara chato! lá no meio do nada, ó, tá tudo. feliz! gragrado nada o cara tá de pau. Aqui. um carro cortado pela metade sai daqui fusca idiota Não sabe onde que o infeliz, falando, né? tá infeliz. Inteiro, eu mano. acabei de... ele tá me levando ele me raptou mano, que que tá mano, que tá o que, que tá acontecendo mano que... o que, que tá acontecendo meu deus do céu mas que desgraça, o que tá acontecendo? Mano, bora voltar a gravar. O que, que é um cara com a roupa do Naruto tá em cima da minha cabeça? Galera, eu troquei de servidor pela terceira vez. Meu Deus do céu, começou. Sai daqui, gol azul. Essa merda não vou, é um gol, é... Graça. Que que é isso, <risos> mano? Tu passou um, um pneu girando ali? Vem aqui, eu vou te prender. Não. Que desgraça, que burro, vi... Você burro. é mais ainda. De polícia 140 que. De puta nenhuma. De polícia 140 que.. De puta nenhuma! <risos> <risos> Meu carro tá virando um kart, mano Não tem nem motor mais Onde é que tá o um motor desse carro? Mano, mano esse carro é Wi-Fi, velho Nova tecnologia ah não... <risos> Meu carro quebrou, ele tá preso Mano, o que aconteceu com o seu carro, velho? Não sei, mano. <risos> motor, não tem nem roda direito no bagulho. Não, não Para é, de bater! Eu não, eu não o que você tem contra o zero o número da polícia. É. O que, você, o que você tem contra o número da polícia? ai Olha a galerinha do YouTube. O carro virou uma merda. Minha mãe, mãe tá falou falando? que meu olho morreu. Seu olho tá morto dia de 1801 só quero saber onde tu tá, mano. Volta a gravar. Eu no ah, tô 3. Polícia. A Fortnite. <risos> polícia, mano. A polícia vai ser presa. Porque a polícia não tirou carta. Calma, Guilherme. Para de me matar. Para de me matar, Jonas. Ou o carro se um motor, primeiro vai perder. Para de subir em cima de mim. E com o chão aí parado pra me atropelar, mais ainda. Mano. Sai daí. Deixa eu fugir daqui. <risos> o carro tá tudo arrebentado. Agora ele não tá tem mais. motor, aí. não? não Ah não mano, vou passar a maior vergonha, vai ficar registrado para sempre esse vídeo no youtube Eu com esse carro bugado aqui mano, passa a maior vergonha do mundo Eu não consigo bater porque eu só tenho duas rodas Vai destruir ele, ele ainda anda pelo menos três rodas não anda mais Ei, Não anda Meu Deus do céu Eu fui, eu vi um foguete Eu vi um foguete O que, que aconteceu comigo? Eu tô tremendo O que que tá acontecendo? O que, que aconteceu comigo? Eu saí voando Eu saí voando e meu carro Desapareceu e daí agora eu tô virou um triângulo Mano, como é que eu Fiz isso com tu, eu consegui explodir o seu carro. Eu acho mano. que você ganhou. Então eu ganhei, mesmo com um carro de duas rodas, tudo arrebentado. Você ganhou. Você, me, você conseguiu transformar uma pessoa em um foguete. É, eu consegui, mano. Agora tu vai pra Marte, velho. Vou ter que ir junto pra nós, mano. Como que vai gravar agora? Como que eu vou sair daqui agora? Sei lá, mano, pega ajuda pra alguém Meu aí. Meu Deus velho. do céu, eu peguei uma arma, ela usou um quadrado. Mano, volta aqui, bora gravar de novo. O que que tá acontecendo comigo, mano? Bora, volta aqui, mano, bora gravar. Pera pra... aí, mano, eu tô louco aqui em cima. Voltei. Que? Tem um trator em cima de mim? Que que é isso? Um Hot Wheels gigante? Que que é isso? Se eu acelerar, o que hot que, que hot acontece? Wheel. Eu tô acelerando, não tá acontecendo nada. Que que Wheels tá fazendo? Que que é isso, hot mano? É um Hot Wheels eu em cima ver. do outro. O Hot Wheels vem. Mano, eu tô, eu tô empurrando esse Hot Wheels. O que que tá acontecendo? Eu tô vendo, eu tô tentando te salvar, mano. O Hot Wheels preto, gigante, tá te matando. <risos> eu fui salvo. Ae, mano, sai daqui. Eu, eu só perdi mais. uma roda. Só... Guaraná Jesus tá aqui. Caminhão do Guaraná Jesus. Prometo que o Guaraná Jesus é. vai dar strike nesse vídeo eu usei o caminhão dele. Manos. Entra logo no Guaraná Jesus. Jesus. Vai, caminhão do Guaraná tá... Jesus. Vai, Guaraná Jesus. Ó, tá escrito aqui bem do lado. Ó, ó, ó. Nem edição, não. Ó, olha ali. Guaraná Jesus. Atropela esse carro. Mil. Coitado. Nossa velho. O ah, Guaraná Jesus saiu, ah. velho. Mano, o Guaraná Jesus é feito de titano. Ele nunca quebra. Olha isso. Ele Mano, destroçou Mano, naquela carro. rampa gigante lá e... O Guaraná Jesus viveu um limite de velocidade que ele chega. Provavelmente deve ser 2 km por hora. Nem lembro de que aquela rampa... Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Onde é que eu tô, inclusive? Você tá em cima de uma montanha. Ai, ah! Ah! Eu... Mano, o carro não quebra, ele só arranha. Então, mano, olha isso: ele caiu de cima de uma montanha e fez só isso aqui na frente. É, mano. Tô falando. Olha isso, não quebra! Mano, ele não quebra por causa que o nome dele tem Jesus, agora tá explicado. Agora não é Jesus, mano. Tem então, uma proteção por toda a volta dele, ele não quebra. Quase que eu derrubei a minha mesa aqui com o meu pecinho tudo, mano. Quase <risos> que eu derrumbei a minha mesa. Provavelmente meu áudio ficou uma bosta agora que eu fiquei mexendo no microfone. Coitado do seu microfone, deixa em paz. Pipoca. Que que freia, pipoca? É Esse carro Não freia! O Guaraná Jesus não resistiu. E ele morreu. Galera, eu tô aqui com o melhor carro do jogo. Olha isso aqui, mano. Olha isso. Custa. Muito legal. É o carro jogo, velho. Custa zero reais, mano. É, é, é o carro mais caro do jogo. Não tem nem co... como. Como que esse carro, carro que vai não quebrou? Mano, olha a velocidade desse carro. 40 km por hora. Vê se não é incrível. Nossa, mano. Muito rápido, velho. É muito rápido, velho. Muito rápido, velho. Velocidade máxima dele é um quilômetro, mano. É muito rápido. Verdade. Véio. Mano, é muito rápido esse carro, velho. Não muito tem nem muito como. Rápido, muito esse rápido, é Muito rápido. muito rápido, mano. Muito rápido. Bora testar ele num lugar lá pra nós testar, mano. É muito rápido, velho. É muito rápido. Mano, inclusive tem esse lugar aí. É... Fica aí, mano. Fica aí no carro. Olha isso, mano, que da hora esse lugar aqui para a pra... gente testar o carro. Olha isso, mano. Tá descendo aí? Tá descendo? Eu tô descendo, o que você vai fazer comigo? Vai me pôr no núcleo da terra. Mano, o que, que é aquilo, velho? Tem uma bomba ali, mano. Mano, você tá me lá, lá vai o carro. Lá vai. Não, não dá para ver. Não dá para ver. E Olha só, mas que botão legal. Um botão vermelho escrito Drop nuke, O que pode dar de errado se eu apertar ele? Olha só. Tem um contador Ei. ali. Que interessante. Nossa, eu tenho uma hora da parecida. Tem um bezinho, mano. Eu acho que apareceu uma bala gigante. Eu também acho. Ela é muito gostosa. Nossa, o carro ficou intacto aqui, hein? Vamos lá, mano. Eu acho que alguma coisa não tá certa. Hum, muito mano, rápido, é muito mano. Rápido. É muito rápido. Mano, olha rápido. Que rápido, mano. Melhor carro do jogo, mano. Não tem nem como. Pronto, agora o carro tá bem legal. Tá muito melhor. Olha como Vou que tá o carro. carro. Mas... Como é que ele ficou? Olha isso. Nossa, mano. Bora fazer a corrida de carro do Mr. Bean aí, velho. Põe o seu aí do meu lado. Esse é o carro do Mr. Bean? Não, não sei, velho. Bora. O que que seu, ta... Vai, seu, bora carro... Fazer, seu carro tá mais rápido que o meu? Tô bolado. Mano, o carro tá mil por hora. <risos> eu tô sem porque tá com uma jamanta. Cuidado. Meu Deus do céu, o que, que é Ai. isso? Meu jogo até Meu Deus do céu, que que. Mano, você tá vivo ainda, mano? Eu tô, eu cai de pé. Desafio da garrafa level mil. Cai de pé. Mas então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Sério, por favor, deixa o seu like. Porque dá muito trabalho de vídeo desse tamanho. E, e compartilha o vídeo dá com os amigos. Dá muito trabalho de vídeo desse tamanho, mano. Tu me atropelou, meu velho. Meu... Deixa eu te atropelar, mano. Mas então, galera, esse foi o vídeo. Ah, falei tudo errado. <risos> ah, tchau, galera.